Olá pessoal, então, vamos lá comentando alguns exercícios da nossa lista, tá? começando pelo 390. Então, o que, que diz a questão 390? Calcule a área total de um tetraedro regular, cujo volume mede 144 raiz de 2 metros cúbicos. Vamos lá. Para calcular a área total, nós temos a formulazinha direta, mas o objetivo... Enfim, em si, o objetivo mais complexo é encontrar o lado do tetraedro regular. Com o lado a gente calcula qualquer coisa, mas não foi dado, foi dado apenas o volume. Eu fiz alguns esboços para vocês enxergarem aqui. Então o tetraedro regular é formado por quatro, é uma pirâmide triangular, composta por faces todas iguais, congruentes e triângulos equiláteros ainda. Tá? Então todos os lados medem L, ou em A. Aqui eu peguei uma única face e fiz em cores para vocês entenderem. Tá, o volume, então, é um terço da área da base vezes a altura. Então, eu vou ter que... As, eu, bom, enfim, a área da base L é o quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, eu posso substituir aqui. Botei em termos de L para poder encontrar, já que o volume foi dado. Basta escrever, então, essa altura também em função de L. Essa altura que está em vermelho aqui. Bom, como que eu acho essa altura? Eu posso ter uma fórmula pronta, tá? eu como eu não sou muito bom em decorar fórmulas, eu vou deduzindo ela. Tá? Eu vou só mostrar o caminho, mas não vou fazer todos os passos da dedução. Mas vejam aqui, aqui eu tenho um triângulo, um triângulo retângulo, tá? reto na base. Então essa altura é o que eu quero descobrir em função de L e como que eu escrevo M e N em função de L também. Bom... M nada mais é, é o apótema da pirâmide. E nesse caso, vou traduzir pela altura, vou usar a fórmula da altura do triângulo equilátero, tá? Porque o apótema da pirâmide vem a ser essa altura da, de uma face, tá? É a distância que vai do vértice perpendicular até a aresta da base aqui. E N é o apótema da base. O apótema da base é um terço da altura desse triângulo, já que ele é um triângulo equilátero, né? Ah, então, vai ser um terço de m. Pode ser substituído, então, por isso aqui tudo. Substituindo, aplicamos Pitágoras, vamos trabalhar um pouquinho essa equação e devemos chegar em L raiz de 6 sobre 3, que é a altura do tetraedro regular. Agora sim, eu posso escrever a fórmula do volume, Vou começar nesse canto aqui, o volume que é 144 Raiz de 2 deve ser igual a 1 um terço da área da base, que é a área do triângulo equilátero, então L² raiz de 3 sobre 4, L² raiz de 3 sobre 4, vezes a altura, que é L raiz de 6 sobre 3. Ok? Então... Desenvolvendo isso tudo, eu posso fazer o seguinte. Então vamos lá. 144 raiz de 2 é igual aqui podemos multiplicar tudo entre si, né? Vamos ter L ao cubo raiz de 18. E aqui embaixo, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. Então, produto dos meios pelo produto dos extremos. Vai ficar L3. Raiz de 18. Vamos levar ele. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar L3 igual a raiz de 18, que a gente pode isso aqui. Sobre o 144 vezes 36 raiz de 2. Eu não vou fazer um cálculo ainda, porque a gente pode ainda simplificar isso. Seguindo aqui, então raiz de 18, eu posso escrever 18 como 2 vezes 9, né? Ou 2 vezes 3, vezes 3. Então vai ficar L o cubo igual a 3... Raiz de 2, aqui 144, vezes 36, raiz de 2, interessante, já podemos simplificar essa raiz de 2, e o que é mais? Podemos ainda simplificar o 3 com o 36, que vai dar 12, né? então temos L é o cubo igual a 1 sobre raiz de, ou raiz não, ainda não, sobre 144, vezes 12. Ok, vamos agora sim, vamos tentar extrair a raiz de ambos os membros da equação, raiz cúbica... ambos os membros, então eu vou ter que L é igual a 1, porque a raiz cúbica de 1 é 1, igual a raiz cúbica de, eu vou por isso que eu deixei de propósito aqui, vezes 12, porque eu vou ter que fazer o processo de decomposição desse número, e, e não tem porque eu fazer um processo e voltar atrás, 144... 12 então aqui eu posso dividir tudo por dois, tá? Vai dar setenta e dois, aqui vai dar seis, dá por dois novamente, dá trinta e seis, dá três, dá por dois novamente, dezoito, dá três. Por 2 novamente, dá 9 e dá 3. Agora dá por 3, 3, ok? Bom. Agora a gente vai, vai ficar isso aqui. Conseguir, na verdade, fazer um L igual a 1 sobre 2 raiz de 18. A ah, raiz cúbica. Né? Por isso que ele vai continuar ali. Tá, então, uh, podemos até deixar assim como está. Este é o L e aí sim eu aplico agora ele na fórmula. Eu vou usar este L e aí sim aplico direto na fórmula para calcular a área total. Tá? Então, é só pegarem a fórmula da área total do... E nada mais é, olha, sem saber de cor a fórmula, é a área, é a área da, de um triângulo equilátero, aqui, vezes uh, 4, tá? ou simplesmente L² raiz de 3. Então, substituindo, tá? substituindo, então, esse valor que nós achamos aqui multiplicando por 4, nós obtemos então a área total, que é a resposta desta questão. Certo, pessoal? Vamos para a próxima então. Então, essa próxima, questão 397. Calcule a área lateral e a área total, área lateral e área total de uma pirâmide quadrangular regular, então a base é um quadrado. Sendo 7 metros a medida do seu apótema, então o apótema da pirâmide não é o apótema da base. Eu já destaquei aqui em azul, esse é o apótema, chamei de M, o apótema da pirâmide e o, e o seu. E 8 metros o perímetro da base, então perímetro da base, então 8 metros. Então significa que aresta da base, vamos chamar de a aresta da base mede 2 metros 8 dividido por 4 2 tá? então é tudo o que eu preciso essa questão é bem tranquila então vamos lá a área lateral é 4 vezes essa face em forma de triângulo e como que é então, a área lateral vou colocar assim é 4 vezes a área de um triângulo o que é a área do triângulo? base vezes altura sobre 2 tá? a base nada mais é do que a minha aresta e a altura o apótema sobre 2 tá? então 4 vezes essa medida é só substituir e uh, e pronto tá? tem a área lateral a área total eu vou pegar esse valor da área lateral tá? e somar com a área da base O que é a área da base? Um quadrado, um quadrado de lado 2. Então, a área da base é bem simples também, então vai ficar 2 ao quadrado 4, tá? Então, basta somar esse resultado, 4 metros quadrados e fechou, certo? E aí, vamos para a última agora, então. Trocando aqui então, 399, calcule a medida da área lateral de uma pirâmide, quadrangular regular, sabendo que a área da base mede 64 metros quadrados e a altura da pirâmide é igual a uma das diagonais. Bom, vamos lá. A altura da pirâmide é igual a uma das diagonais. Vamos a, a alguns pontos. Eu escrevi já aqui... Facilitar um pouco 64 metros quadrados é a área da base, isso a gente não vai ocupar, na verdade, apenas para retirar a informação de que a aresta da base mede 8 metros, ok? Apenas isso, e disto, nós conseguimos encontrar a diagonal da base muito reto aqui meu risco, tá? A diagonal da base, então, é o, a hipotenusa deste triângulo retângulo aqui então então chegamos nele fácilzinho aqui, diagonal ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado então a diagonal vai ser igual a raiz de 128 vamos deixar assim por enquanto nem vou extrair, talvez a gente vá uh, simplificar depois reservamos, essa diagonal nós não vamos usar imediatamente, mas eu sei que ela equivale à altura da pirâmide. Hum, altura da pirâmide... Porque o que acontece? Vamos ver o que a gente precisa. Eu quero saber a área lateral da pirâmide. Então eu preciso fazer quatro vezes a, a área de cada face lateral. Porque eu vou precisar, então, aresta da base vezes a altura. Vamos fazer com outra cor aqui nós vamos precisar encontrar a altura da pirâmide ou o apótema da pirâmide a altura desse triângulo é o apótema da pirâmide aqui eu preciso descobrir vamos chamar de M um outro valor que eu tenho que eu já vou escrever aqui é o apótema da base que vai fechar lá com meio para mim fazer o triângulo retângulo que é 4, uh, já que ele o apótema aqui pega do centro até a aresta da base. E depois, essa altura aqui, nós acabamos de descobrir que é raiz de 128. Então, essa altura mede a raiz de 128. E agora vai se fechando, né? Porque eu sei que essa altura que me interessa, né? M meu quadrado é hipotenusa de um triângulo retângulo. Reto aqui é igual a 4 ao quadrado mais... Raiz de 128 ao quadrado. Por isso que eu não extraí a raiz, né? Imaginei que... Então, M vai ser igual a raiz de... 16 mais 128. Então... Esse meu apótema da pirâmide mede... Raiz de... 144. É isso aí. E... Aí raiz de 144 é igual a 12, né? Ah, que facilidade. Metros. Agora eu tenho, então, que essa altura, M mede vale 12. E aí, para concluir, deixar com vocês, porque aí é só fazer quatro vezes, então, a área do... Vou escrever aqui a área total, vai ser igual a quatro vezes a área de uma face, que é... Base vezes altura, 8 vezes a altura que nós chegamos a 12 sobre 2, né? Isso aqui me dá a área de uma face. Então, vezes 4, é só multiplicar aqui e chegamos no resultado. Olha só, eu já tô terminando aqui, né? Vai dar 2 vezes 8, 16, vezes 12, não sei quanto que é de cabeça. Aí fechamos com o resultado. Bom, espero ter ajudado vocês. Até mais, pessoal!